Oi gente, bem-vindos a mais um outro grande side show é, Hoje com vocês, o Eliminado, que é um dos mais polêmicos dessa season né? Que é o Rafael, o ruivo da season é, Bem-vindo Rafael, eu você é que polêmico falaram. A gente te adora, você vai retornar na <risos> season com certeza Porque né, você dá audiência, o que mais eu tenho que falar? Bom, é é, então Rafael, <risos> é, muita gente gostou que você foi eliminado e muita gente não gostou né? Tinha muita gente que gostava de você e as pessoas que não gostavam de você não gostavam de você mesmo. Então, <risos> o que, que você tem a dizer sobre sua participação, suas polêmicas, mineração? Então, uh, eu entrei nesse mundo dos jogos por causa do, do Gustavo. Eu entrei primeiro no, no Encontrão, o Gustavo Santana. Eu entrei primeiro no, no grupo lá do, do, do Encontrão e tal. E depois o pessoal veio me falar. Ah, Vai, vai jogar, porque você precisa conhecer Survival, pessoal, todo mundo gosta de Survival, todo mundo gosta de Survival, então vai. E eu fui e vi que tinha aberto a, a Season da, de Serra Leão. eu, ah, tá, vamos ver, né? Só que não foi lá como eu esperava, porque foi o que eu até comentei na, no textinho lá da, da, do anúncio, que um dos meus maiores defeitos era a minha bipolaridade e eu acho que esse foi um dos meus maiores vilões lidar com a, o, o, o meu humor meu, meus picos de humor então foi foi foi bem bem puxado para mim e a eliminação da Jana foi um alvori você um brigou marco, né? com ela depois você brigou com aí não sei o que Falou. brigou hum. com ele também ah então ah uh... Eu, foi o que eu falei no, nos stories os stories uh, tava bem bem explícito uh, que eu tinha começado a ver uma aliança que estava monopolizando o jogo e tudo mais e de certa forma até o pessoal me sacaneia por ter usado isso mas de certa forma eu tinha que tirar um dos pilares do dessa aliança que no final das contas era a Jana e, e, assim, eu tinha que fazer aquilo naquele momento, porque senão ia chegar um, um certo momento do jogo que não ia dar pra fazer mais nada. Ela poderia... Eu, eu acho que ela poderia até me levar como aliado por um, por um tempo e tudo mais, mas eu acredito que chegaria um momento que eu não, não seria, seria a prioridade dela. Eu poderia até tentar ser a prioridade dela, mas sei lá, foi foi meio complicado, até mesmo porque na eliminação do Kleiner a gente já tinha ficado meio abalado, uh, psicologicamente dizendo, então, aí eu... enfim, deu uma, uma confusão ali, eu fiquei muito mal também na eliminação dela, mas mas foi, tinha que ser feito, e foi o que eu falei, alguém tinha que dar a cara a tapa e eu acabei dando a cara a tapa. Eu vou aproveitar que você está falando da eliminação da Jona, já vou incluir uma pergunta do Carlinhos, né? nosso runner-up de Legends. Ele falou assim, Rafael, você não acha que tentou assumir um papel de vilão cedo demais? A sua app havia recém-começado, você era, obviamente, o botão da tribo. Foi um move desesperado, ou realmente acha que isso poderia te abrir portas dentro da Curango? Então, vamos lá. Na real, foi o que eu falei em relação à minha bipolaridade. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. No dia depois da, da, da eliminação da Jana, eu fiquei muito mal. Eu fiquei até com a língua cortada por causa da minha ansiedade, uh, porque sei lá de certa forma eu ficava mordendo minha língua. E assim, eu fiquei muito mal. Só que tiveram pessoas que conversaram comigo, pessoas de dentro do jogo mesmo que conversaram comigo. Eu meu, meu psicológico foi lá embaixo e eu até falei com o pessoal da Curanco para o pessoal me eliminar. Eu falei, gente, olha só tá sendo muito puxado para mim, tá sendo muito pesado para mim. Uh, eu tenho que lidar com o meu psicológico, eu não tô conseguindo lidar. Então, se vocês puderem me eliminar, porque eu não quero pedir para sair, porque eu acho que seria escroto com o pessoal da moderação. Só que tiveram algumas pessoas que chegaram e falaram para mim, conversaram comigo e tal. Teve muita gente que falou comigo, se preocupou comigo, agradeço muito. Até mesmo a Jana, depois de um certo tempo ela chegou, conversou comigo e tal. E eu agradeço muito, e mas assim, tiveram duas pessoas que chegaram e falaram Ah, Rafael, eu sei que que, que é ruim, eu sei que é chato, você está passando por, por por esses problemas, mas essa é sacanagem também com o pessoal que está no cash porque assim, tem gente Sim. que vai que está que querendo jogar e se você for eliminado, uh, vai tirar, ó, quer dizer, se você ganhar na, a prova, você vai tirar alguém que está querendo jogar e tudo mais e... e a Jana também, sabe? Porque foi um, um big move e tal, a Jana queria jogar e eu acabei tirando ela, entendeu? Então assim, eu acabei repensando nisso tudo e tudo mais E eu parei e pensei, cara, o pessoal me colocou como vilão Eu não vou ter muito pra onde sair ali Aí eu fui, cheguei e falei com, com a galera Gente, olha só, vou voltar pro jogo, só que eu vou agir de uma maneira diferente Eu falei isso e postei os stories e eu acho que nunca eu tinha recebido tanta mensagem no meu PVT. Hum. Foi uma chuva do cast. Todo mundo conversando comigo, quer dizer, a maioria. Ó, oh, eu tenho uma pergunta aqui de alguém do cast, né? Uhum. É que é a pergunta anônima. Então, ele falou assim... O Rafael ficou desde o domingo chorando as pitangas e queria ser votado pela tribo. Poucas horas depois, ele faz o um apelão no Stories sem informação real nenhuma. O choro foi real? Ele se arrepende das coisas que falou nos Stories? Então, uh, o choro foi real, sim. Eu fiquei muito mal. Uh, mas nada ali foi mentira. Eu tava jogando, eu queria realmente dar uma, uma balançada no jogo tudo mais. Tanto uh, até que eu conversei com algumas pessoas da Curanco Que eu eu tinha voltado pro jogo e eu queria jogar, entendeu? Eu queria continuar jogando e tal Só que eu tava muito... com Nessa minha volta, eu fiquei muito convincente que a gente ia ganhar a prova Eu, gente, ó Vamos atrás dessa prova que a gente vai ganhar E eu vou continuar no jogo de alguma forma Só que acabou que a prova foi bem difícil Foi bem complicada mesmo E assim, eu... Percebi que eu até poderia uh, fazer uma jogada ali no último momento, uh, tanto até que o CT foi um, uma confusão. Uh, tiveram dois votos usados, tiveram vários poderes usados, então, com isso, dava para ver que eu tinha alguma chance ali, só que, de certa forma, eu tava exausto psicologicamente, ia ser uma trabalheira conseguir fazer uma mudança ali. É, eu tenho uma pergunta minha, né, porque assim, como a gente acompanha o survival, tanto da TV como no VD, a gente sempre vê que quando você elimina um alvo muito grande, você assume o alvo dessa pessoa, e se você não souber controlar, você sai em seguida, que foi assim, meio que aconteceu com você. É. E na, no CT que você tirou a Jana, você meio que já tinha um bônus de saber que ia ter swap, né. Então uhum. assim, é, você não se preocupou de ser jogado numa tribo aleatória e assumindo então, assim, ou... então, todo esse alvo assim? Então, todo mundo estava uh, pensando que a swap seria diferente. queria iria vir a swap, mas iriam acontecer dois CTs e iam ser, ia ficar duas tribos de sete pessoas. Então, até aí, então, até aí ok, entendeu? Só que, e eu já estava já, uh, conversando com o Ellery. E a gente já estava desenvolvendo o, o que a gente ia fazer. Só que a sua foi totalmente diferente. E acabou que eu acabei me aproximando bastante do Ellen. E a gente ficou, tipo, ah, e aí? Aí, ah, vamos embora, vamos embora fazer. A gente foi e fez, entendeu? E foi o que eu falei. De certa forma, eu coloquei um alvo em mim, sim. Uh, eu poderia tentar mudar ali aquela situação, mas eu acho que eu tive mais chance depois dos stories que eu fiz ontem. Entendeu? Só que foi o mas... que eu falei. Sim. Hum. <risos> ah, isso foi perceptível, porque todo mundo usou rasgavota, né? Você criou um caos no Ah, foi se... é, um caos. Um caos. Sim, Sim. É certo. Foi o que eu falei, o meu, meu PVT nunca foi tão uh, ativo ali, que o pessoal veio <risos> falar comigo. Pessoas não sabendo de nada, pessoas que estavam na aliança meio que querendo passar despercebida e... enfim. Eu tenho uma pergunta aqui que é de alguém que provavelmente tem um crush em você, que é o do Guilherme Helman. Ah, você sim, sim. sim. Ah. É, pergunta para o Rafa como é ser um dos mais bonitos de Serra Leoa e mesmo assim o povo não te enaltecer como tal. Nossa! Brincadeiras à parte, qual foi sua felicidade em jogar o VD? Em contrapartida, qual foi sua maior tristeza? Então, foi o que eu falei em relação à, à minha bipolaridade. Eu vou acabar voltando nisso porque foi uma coisa assim que focou bastante. Uh, eu tinha momentos de muita tristeza, que eu estava tipo, realmente muito mal. Eu tinha um picos de, de... Como é que eu posso dizer? Eu ficava muito ah, é. empolgado. Não, eu ficava muito empolgado. Ah, tá. Tipo, eu começava a pensar em algumas jogadas e eu ficava super empolgado. Só que, de repente, eu, do nada, eu ficava muito mal. Assim como, por exemplo, da Jana. Eu fiquei muito empolgado que a jogada ia ser um big move, Entendeu? Só que, depois, o que aconteceu me deixou muito mal. Entendeu? Meio que ação em reação, sabe? E eu não soube, não, não consegui lidar com isso. Então, assim, de certa forma, trouxe felicidade por eu conseguir me, me empolgar com certas coisas e me deixou um pouquinho mal por causa desse, desse lance da, das bads que eu tinha. Eu tenho uma pergunta aqui do Kaique, nosso favoritinho aí. Seu futuro companheiro de All-Stars, né? É, que é... mané All-Stars, gente. Eu não quero saber mais disso, desse jogo, não. <risos> Se jogar algum jogo assim, que seja só pontuação para pagar mico, é até bom. Agora, de social, ai, meu Deus. Ele perguntou assim, é, quer saber é, se você se decepcionou com alguém, quem você mais confiava e para quem você está se torcendo agora? Então, eu acho muito complicado chegar e dar nome de pessoas, mas porque eu posso acabar com o jogo de algumas pessoas. Mas assim, é... deixa eu ver, eu tô torcendo muito pra Mariana. Quem... Quem tava lá no topo do meu bolão era eu, Kleiner e Mariana. <risos> porque é... a gente tinha meio que pensado em fazer um quer dizer, eu e o Kleiner, a gente tinha pensado em fazer um F3 com a Mariana. Só que acabou acontecendo o que aconteceu e tal. Então eu tô torcendo pra Mariana porque eu quero ganhar pontos ali no meu bolão. E eu não lembro a primeira pergunta. Com quem você decepcionou e quem você mais confiava? Então, quem eu mais confiava, eu vou deixar pro pro, pro tempo é. dizer, e, e não me decepcionei com ninguém. Assim, assim sério mesmo, eu fiquei assim, super de boa. Eu no jogo, eu tava no jogo, eu não tem, tinha certos momentos que eu não conseguia separar o, o jogo da realidade até mesmo porque eu tô meio desempregado, então eu tô sozinho, eu tô, tô, tipo, direto em casa, mas eu fiquei de boas depois, tipo, todos, todas as pessoas uh, que saíram e tudo mais, eu conversei, consegui resolver as coisas com ela e tá tudo aqui agora. Hum, né? difícil por que você não quis falar com quem você mais confiava? É sempre tão explícito, as pessoas sempre falam tanto assim. Então, uh, eu, eu assim, no início do jogo, eu fui um jogador muito uhum. escondido. Eu acho que as pessoas me subestimaram, porque, de certa forma, eu conversava com todo mundo, entendeu? Eu não conversava sobre jogo, necessariamente, mas... Sim, eu sem sempre... fazer social, aham. Uhum. Sim, sim, eu sempre, eu sempre fui do tipo de pessoa que eu pego amizade super fácil, sabe? Uh, e assim, eu percebo quando a pessoa meio que está deixando o assunto morrer, eu vou e jogo o assunto. É, não é à toa que eu peguei amizade com um monte de gente que vai não encontram. Então, assim, eu tinha amizade com... Amizade não, tinha contato com bastante gente. Ia pegando as informações, as pessoas acabavam deixando passar as informações. E acabaram me subestimando. E eu acabei trazendo, tipo, meio que pegando assim, ó, oh, gente, eu sei jogar sabe Eu descobri muita coisa e eu tô aqui no jogo, sabe? Aí, deu, deu no que deu. Uhum. É. Tem outra pergunta aqui. Calma, Dona. Essa é uma pergunta especial, peraí. Que acordo com o meu ponto é do Rani Barbosa. Não, peraí. Não, gente. Tá errado isso. Licença, calma aí. O diretor tá falando que erraram é o nome. É Gustavo Pomplona. Ele perguntou assim... <risos> Você citou nas histórias uma aliança. Pode falar quem você acha que está dominando o game? Uh, então, eu não vou falar porque, assim, de certa forma, eu não quero estragar o jogo nem do pessoal que eu, de certa forma, eu tinha contato. E eu não quero estragar o jogo do, do pessoal que que estava na aliança. Eu vou, ser, eu vou ser justo nessa dessa forma. Mas, assim, uh, eu acho que as pessoas têm que reavaliar as pessoas que elas estão confiando. E existe muita gente que está confiando em gente que não era para confiar. Olha isso. Pois é. E, e, assim, de certa forma, o meu, o meu CT, esse, esse CT que eu saí, basicamente eu deixei uns easter eggs ali. Quem, quem é, é esperto vai conseguir pegar ali algumas informações não seu tempo. Sim. É, bom, eu não tenho mais perguntas, Diego, você tem? Se você eu não tenho tiver, uma a gente anônima, já começa. mas beleza. ele não vai responder porque a pergunta anônima de alguém que está no cast perguntou com quem você tinha aliado. Você não vai Entendi. falar, né? então assim, não, não, não, não vai. Então vamos para o jogo, pro jogo das qualidades, os right. adjetivos. Right. É... Quem tava na tribo dele mesmo? Eu Leroy. Eu tava... Leroy. Então, então, olha só, olha só. Já, já que vocês já estavam no jogo, eu, eu, eu cheguei a, a, a saber como se pronuncia. É Ellery Para não o garoto tadinho. E... É Élery, tá. E é Leroy. Ah, tá. Leroy. Isso. Leroy. Eu tinha palavras de Leroy. <risos> Você então, não virou, ou... Mas eu também eu também fiquei é meio coisa. a gente a gente ficou em qual ontem para poder fazer a prova e eu acabei perguntando o que você acha então... da Léo então uh, eu acho eu acho assim ela inocente e, e fofa de certa forma eu até conversei com ela, que eu, tipo, no início meu santo não bateu muito com o nome dela e tal, mas depois eu tive uma conversa com ela, que ela me contou uma coisa pessoal dela, que eu fiquei bem, uh, bem sentimental. Mas não, tipo, eu tinha muita conversa pessoal com as pessoas, que não tinha nada a ver com o jogo, sabe? E por isso que, que eu falo que eu falava com todo mundo. E com o meu amigo Nixon? morta <risos> Então, olha ah. só, o Nixon, eu não tive muita. Eu não, eu não consegui ter muita, muito contato ah. com ele, mas. É, basicamente, ele vinha falar comigo, mandava um oi, boa tarde. E. Ah, desculpa, tô numa balada, desculpa, tô num. Ai. tô numa social. Ai, Nixon, social beleza. bicho. Ai. Parabéns, bicho. É. Quem mais estava é. nessa tribo? Calma, tem o Gustavo vou também. Tem o Gustavo. Gustavo. Então, o Gustavo ele é muito desconfiado. Ele é muito desconfiado de tudo. Ele é muito... É... Como é que eu posso dizer? Ah, ah eu esqueci a palavra. Mas ele é de Paranoico? Contar. É isso, isso, isso. Ele é meio paranoico. Nossa, mas ele, ele é... tem cara de calmo. Eu nem sei, não sabia. Não, assim, por exemplo, se você vai falar alguma coisa com ele, ele repensa milhões e milhões de vezes se aquilo ali é tipo é o jogo, é social, não é se ele pode acreditar ou não entendeu? Mas eu ele adorei, é gente. mas ele é super gente boa ele eu... inclusive eu também joguei já LOL com ele que a Dani falou ah é verdade a eu de vez em quando eu jogava LOL com ele e temos a última que eu acho que é a Ana Raquel a última né a Ana, a Ana Raquel a rainha. Então, a, a, gente é sempre, a gente sempre mandava mensagem um pro outro e, tipo, sempre cruzava horário, horários. É, tipo, eu mandava mensagem para ela de manhã, aí de repente, do nada, de tarde, ela respondia, só que eu não estava não, não, online. Aí de noite eu respondia. Aí era, era assim, mas eu acho ela uma fofa também. É uma relação tipo e Lorenza em Mumbai. Cada um responde <risos> 24 quatro horas depois. pessoal estava entendendo. <risos> assim. <risos> Então, Rafa, você foi uma pessoa de, de extremos, né? Muita gente Sim. te ama, muita gente te odeia. O que, que você quer deixar de recado para o seu fã clube aí? Assim, eu acho que, de certa forma, as pessoas. Eu, eu acho que. As pessoas que que tinham, que estavam torcendo para mim continuaram torcendo. Mas depois que, que eu dei essa bombada nas histórias, eu acho que veio mais gente torcer para mim. Eu acho que. A, Assim, eu sei que, de certa Sim. forma, o jogo não se joga muito para a plateia, mas, tipo, eu tava vendo que a plateia tava muito chateada e tudo mais, então, ah, vamos embora, vamos animar essa plateia. Ah, aí, minha mãe acabou de me dar boa noite. Até, banho, até amanhã, mãe, boa noite, perdão, gente. Oh. É, então, assim, eu achei, eu achei interessante, eu achei que eu não fui um jogador muito... muito... E minha mãe continua falando, mãe, peraí, mãe. Uh, eu não fui um jogador, assim, muito... Eu não apareci muito. E na hora que eu, que eu apareci... Peraí, mãe! Não, não, não. E na hora que eu apareci, eu... Eu acabei resolvendo aparecer mesmo e as pessoas conseguiram aparecer demais, é. Ah. E na <risos> Tá, que, tá que o Ayrton me zoou muito depois, mas... <risos> Ficou falando que não é pra falar falar nos stories que é vilão. É, vocês lançaram uma audição, né? Geralmente quem Sim. fala que é vilão sai no CT seguinte, então... Exato. Quem é o próximo aí? Exato. Bom, e assim, como considerações finais para o pessoal do cast, eu deixo a, a mensagem de que tem que repensar em quem confia, porque existe muita gente que, que sabe jogar, que não parece, mas que sabe jogar a real. E, e, sei lá, eu acho, que, eu acho que ainda vai ter muita traição nessa Serra Leona. Não, é. mas eu tenho certeza absoluta que vai ter. Eu acho, eu acho que vai ter. Porque assim, foi o que eu falei, eu conversava com todo mundo, eu, eu, era, eu, era, eu era muito sociável com todo mundo, entendeu? É. Então assim, eu acho, que vai, eu acho que vai ter muita traição ainda. E foi o que eu falei, uh, eu deixei alguns easter eggs na, na no CT, Uh, em relação às coisas que eu fiz ali. E eu não sei se vocês viram, mas o... alguma coisa lá que eu escrevi, eu acho que foi numa das respostas, eu deixei claro que um ídolo foi achado. Eu acho que ninguém percebeu isso. Opa! <risos> eu não sabia isso. Opa, gente. Opa. E eu bora, peraí. E eu você não sabia coisa. não, né, Diego? Você tá. tá. É, a gente não sabia, não. Uau! <risos> então, é porque... que é isso é porque tinha. Eu tô falando por aí que o um ídolo fechado, né? Eu não sabia. Não, mas foi porque assim o a, a mina tinha a mina lá e tinha que achar os três quadradinhos para poder formar o ídolo. E existia o um mercado e no mercado existia um, um poder que era o oráculo. o oráculo acho do do ídolo que falava quantos quantos ídolos tinham sido achados. E eu como estava ali lá, eu, ah, eu, eu acho que eu, talvez eu saia no próximo CT eu vou sair usando tudo. Gastando meu dinheiro, toda até que minha herança foi uma pedra de 10 de dinheiros. Uhum. <risos> então, aí eu acabei usando o oráculo e, e percebi que um ídolo foi achado. Então, eu acho que vai... Interessante, então. Principalmente por causa desse ídolo, vai rolar traição. Só um ídolo? É, foi, por enquanto é só um ídolo. Mas, assim, pelo mapa que eu tinha da mina... Tinham muitos buraquinhos cavados já, então, porque assim, eu pegava informação com as outras pessoas e tal. Então, assim, eu acho que não vai, não vai demorar muito não para aparecer os próximos ídolos. São quantos ídolos mesmo? São três? São três, isso. Hum. A, mina, a mina era separada em quatro quadrantes e só um quadrante não tinha, os outros, dois, os outros três tinham. Então fica a informação para a plateia, que eu acho que eu não sabia também, né? O ídolo já tá achado. Esperamos que seja jogado em breve, né? Só que é outro balança Inside aí legal. E é isso. Muito obrigado, viu, Rafa, pela participação. Nada. Valeu por remexer o jogo, muito bom mesmo. <risos> Com certeza ele vai voltar, tá garantido já. Ai, Sim. meu Deus. Ah, quando socorro. eu acabei de jogar, eu tinha falado, meu Deus, eu nunca mais vou jogar isso. vou lá. Ano Depois seguinte estava eu lá, batendo cartão, <risos> sendo o primeiro eliminado. Mas, meu eu tô aqui. Ai, meu Deus, socorro. Socorro. Pra saber. E eu fui o sexto eliminado. Não, eu fui sexto não. Fui o oitavo. Ó, eu ia falar que eu fui o sexto. Mas fui o oitavo. Fui o oitavo tá eliminado. Passando, e aí. Voltei. É. É, tchau, Rafael. Tchau, pessoal. Pra e prazer ter recebido vocês. Boa noite, você, gente. Desculpa até o final. Muito beijo. <risos> tchau. Ah, Tá ah, ótimo. Entrevista com o Valeu. Tchau,